Siga nesse vídeo, soldado, que eu vou te mostrar, na verdade é uma aula que eu vou passar para você aqui agora, onde eu vou te mostrar quatro passos para você lucrar todo santo dia através do mercado esportivo. Se você de fato quer ganhar dinheiro com isso, você precisa assistir esse vídeo até o um último segundo para você começar a ser lucrativo de uma vez por todas. Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária um dos maiores melhores treinamentos do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas. Vou deixar o link da tropa aqui. Hoje você adquirindo a tropa, você recebe cinco grupos VIPs inclusos tá? Grupo de futebol real, futebol virtual, roleta, várias outras modalidades e por aí vai, ok? Vou deixar aqui na descrição, não vou falar muito sobre isso agora não. Bom, olha só, no vídeo de hoje o tema é 4 passos para você ser lucrativo. Mas na verdade é uma aula. Eu vou compartilhar a tela aqui para você, olha. E nós vamos estrinchar uma aula passo a passo aqui agora. Então esse vídeo, primeiramente é para separar, de fato, os curiosos, as pessoas que estão querendo ganhar dinheiro a todo custo, como uma fórmula mágica dentro deste mercado, para as pessoas que querem ganhar dinheiro de verdade, para as pessoas que querem buscar conhecimento de verdade para se tornar um profissional dentro deste mercado, para sair fora, talvez, lá na frente do mercado tradicional, eu vivi disso, ok? Então você que de fato quer ganhar dinheiro com isso, continue nesse vídeo até o final. Você que às vezes é um curioso, que só quer, é, tá procurando uma fórmula mágica de ganhar dinheiro, que acha que é só apertar um botão e pronto, que o dinheiro vai começar a cair na sua conta, não precisa continuar nesse vídeo se você não quiser. Então é isso, vou compartilhar a minha tela antes de mais nada aqui pra você já, pra gente iniciar aqui. E bom, soldado, olha só, primeiro ponto de todos aqui, tá? Acesse o meu grupo gratuito se você ainda não faz parte do nosso grupo gratuito Olha, nosso grupo gratuito hoje tem mais de 30 mil pessoas e basicamente todos os dias nós mandamos entradas lá lucrativas para galera tem vários e vários membros dentro do nosso grupo que lucram todos os dias através do nosso grupo gratuito então se você não está lá ainda o link do nosso grupo gratuito tá ele está na descrição do vídeo está aqui abaixo do vídeo ok está na descrição mas só entre lá se de fato você quiser começar a lucrar com isso todos os dias juntamente com a gente, tá bom? Então o link vai estar aqui na descrição e também nos comentários fixados. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto do qual eu acho que é de extrema importância para você que quer ganhar dinheiro de verdade com este negócio, tá? Qual é o primeiro ponto? Vamos lá. Ajustar as expectativas. Ajustar as expectativas é um ponto simplesmente fundamental, tá? E eu acho que é um dos pontos que mais fazem a galera perder dinheiro dentro deste mercado principalmente que é iniciante, né? Comigo já aconteceu muito. Lá no meu início, é, geralmente a gente vê alguém, algum amigo, algum familiar ou alguma pessoa comentando sobre o mercado de apostas esportivas, eles explicando que estão ganhando dinheiro com aquilo, e nós criamos aquele senso de que é muito fácil, né? Então nós depositamos lá 50 reais, 100 reais na banca, e acha que vai fazer aquilo virar mil reais, assim, de um dia para o outro rapidamente porque nós não ajustamos as nossas expectativas. Então, não ache tá não acha que você vai fazer por exemplo uma banca inicial de 50 reais 200 reais no dia você pode até fazer isso pode acontecer mas é exceção e sem controle sem gestão sem um planejamento então é bem provável que uma hora você vai perder esse dinheiro e é exatamente aqui ó que a grande maioria das pessoas quebram. Segundo passo, se você é novo neste mercado, entenda que você ainda é inexperiente. Então, se você tem, por exemplo, menos de três meses, se a gente pegar aí pessoas que têm seis meses ainda, é inexperiente. Não vamos pegar três meses. Se você tem três meses dentro deste mercado, você ainda é uma pessoa muito experiente inexperiente. E aí com isso, leva tempo para você começar a pegar a maldade do jogo. Leva tempo para você começar a entender de fato como funciona a fundo ali o negócio. Até por isso que eu recomendo muitas vezes você começar com bancas pequenas. No meu caso, comecei com bancas altas, laterais, quebrei essas bancas em pouquíssimo tempo, perdi uma nota no meu início por conta disso. Por isso que é legal você começar com bancas pequenas mesmo, porque você vai perder valores ali menores porque que eu tô dizendo isso para você porque faz parte do processo quebrar a banca também tá eu não acredito que tem alguém que hoje ganha muito dinheiro com este mercado que não tenha quebrado a banca alguma vez eu duvido acho que não tem como isso acontecer primeiro levar alguns fracassos faz parte para você chegar no sucesso então você é muito novo se você tem menos de, de três meses. você é uma pessoa inexperiente dentro deste, dentro deste mercado então leva tempo para você começar a, a entender o game de verdade entenda isso tá é onde você começa a botar as expectativas no lugar certo. Tipo assim, porra, eu sou novo neste mercado, então vai levar um tempo. Então faz parte, em algum momento talvez eu não consegui lucrar ainda no início e você vai ajustando as suas expectativas isso evita com que você desista do mercado ok senso de urgência falso outra coisa que acontece muito tá nós criamos um senso de urgência extremamente falso talvez você está aí no seu trabalho normal ganhando o seu salário talvez você é, sabe o dinheiro não esteja sobrando tanto para você fazer as coisas que você gostaria mas você está vivendo a sua vida e quando você conhece o mercado você cria um senso de urgência você precisa fazer 200 reais por dia tipo cara não se você tá começando agora você não precisa ainda. É claro, querer todos querem, mas você cria um senso como se sua vida dependesse daquilo naquele momento. Não, cara, entenda isso. A partir do momento que nós ajustamos essas expectativas, nós conseguimos ajustar esse senso de, de urgência que nós criamos, de certa forma, falso. Bom, lembre-se do seguinte, tá? Você que ainda não fez isso, se inscreva no canal Soldado, para você não perder os próximos vídeos aqui que eu tenho certeza que pode fazer total diferença para o seu negócio, tá? Então, não deixe de se inscrever aqui no canal agora no botão aqui abaixo e clica também para ativar as notificações para você ser avisado sempre que tiver conteúdo novo, beleza? Ponto 2 agora aqui para você, tá? Que eu acho que é de extrema importância. Vamos lá. Estudar sobre gestão de banca aqui estão tá um dos pontos que eu acho que é um dos mais importantes para quem quer ganhar dinheiro neste negócio mas não é o mais importante ainda para mim tá nós vamos chegar lá 87 das pessoas que entram no mundo das apostas quebram a sua banca em menos de sete dias presta atenção 87 das pessoas que começam elas quebram a primeira banca com menos de sete dias por exemplo o meu caso eu comecei com uma banca de dois Mil reais lá no meu início. Acredite se quiser, com você com dois mil reais eu consegui quebrar essa banca em mais ou menos 72 horas. E aí depois eu coloquei mais uns mil e pouco e quebrei de novo, tipo dentro de uma semana. Eu perdi muito dinheiro no meu início. Mas primeiro por conta daquele primeiro ponto que nós falamos lá, de não ajustar as expectativas. Eu achei que era super fácil, que era só pegar e fazer umas apostas aleatórias e pronto. Não era assim. Segundo ponto, eu não estava fazendo gestão de banca. E aí, novamente, eu repito, até por isso que é interessante começar com uma banca não tão alta assim, tá? Então 87% das pessoas quebram. Isso acontece por três motivos. Quais são esses três motivos, tá? Euforia, empolgação, que tem a ver com a falta de controle emocional. Nós vamos falar um pouco sobre isso também, e falta de ajuste de expectativas. Foi o que nós falamos no ponto anterior, ok? Segundo, por não saber literalmente o que é uma gestão de banca. A maioria das pessoas não segue gestão porque não sabe de fato o que é gestão ainda. E terceiro ponto, que aí já é negligência. A pessoa que sabe o que é fazer gestão de banca, mas ela não faz. Ela sabe que ela tem que entrar, por exemplo, com 1%, tá? ela sabe que tem que fazer as entradas ali com 1%, 2% dos na, na, na, jogos, mas ela não faz isso, ela quer entrar com 20%, com 30% para tentar lucrar rapidamente. Tudo bem, se ela conseguir pegar um green, ela vai alavancar a banca dela muito rápido mas se ela perder também ela não vai ter dinheiro nem para cobrir ali as proteções vamos dizer assim. então esses são é um os três principais motivos que fazem as pessoas é, não conseguirem lucrar dentro do mercado Ok ponto 2 aqui dentro da parte de gestão de banca tá você precisa entender o seguinte gestão de banca ela não existe à toa gestão de banca existe porque o red faz parte do processo se não existisse o RED, não precisava ter gestão, era só pegar uma banca de 50 reais, botar 50 reais na entrada, ganhar 100 e aí vai clicando e pronto, não precisava ter gestão. Só existe a gestão porque existe o RED, então você precisa entender que a gestão ela faz parte do processo para quem quer ganhar dinheiro de verdade dentro deste mercado. Como você deseja ter uma banca alta se você não consegue ter o controle de uma banca de 100 reais soldado? Me explica isso. E aí, por exemplo, tem pessoas que às vezes mandam para mim assim, ah, mas o cara consegue ganhar dinheiro com isso porque ele tem uma banca alta. Poxa, mas se o cara não souber fazer gestão com uma banca pequena, você dá uma banca para ele de 10 mil reais, Acredite se quiser, esse cara vai perder esses 10 mil reais, ele vai perder esse dinheiro uma hora ou outra. Porque a questão não tá no tamanho da sua banca, a questão tá aqui, ó, no mental. É isso que faz a total diferença para você ser lucrativo dentro deste mercado ou não. Consegue entender? É isso que faz você realmente se diferenciar da grande maioria, OK? Que vem o passo 4 aqui, ó. Qual tipo de gestão de banca você quer seguir? Porque existe alguns tipos de investidores. Vamos lá, só para você entender, OK? Ponto 1. Um, Tem investidor conservador, que é aquele que investe uma média ali de 1% nas entradas do valor da sua banca, né? Ele coloca um cento do valor da banca. Tem investidor de moderado. Geralmente ele inicia com 2% da banca, o que eu já não recomendo, tá? Mas é o que existe. E tem um agressivo, que entra com 3% a 5% da banca. Só que é o que eu também não recomendo. Mas acontece, tá? Então, quando alguém fala assim, ah, quer dizer que eu só tenho que fazer com 1%? Não. Depende do quanto você está disposto a perder, entende? Essa que é a questão. Porque quando você entra com uma banca maior, o lucro, ele se torna, obviamente, muito maior quando você ganha. Né? O lucro, ele se torna muito mais interessante quando você ganha. Porém, no quesito de perda, também é triste o que acontece quando você pegar um RED. Então, por isso que eu prefiro ser um cara conservador, tá? Como nós falamos aqui, prefiro ser um cara conservador, lucrar pensando sempre no longo prazo, correndo menos riscos também. Consegue entender? Ponto 2 aqui. E seja ciente: quanto maior a porcentagem você colocar, maior o lucro. Mas, no caso de um RED, você já sabe o que, que vai acontecer, ok? Então vale se atentar a isso. Vamos lá, passo número 3. Aí eu acho que é o ponto mais importante para este negócio, que é o controle emocional. Esse, para mim, é o que mais pega para a grande maioria das pessoas. Eu quero que você coloque para mim aqui nos comentários o que, que para você é mais importante, controle emocional ou gestão de banco. Coloca aqui para mim. Dê um feedback, coloca um pouco da sua história. Por exemplo, ah, Júnior, eu tenho tido mais dificuldade com controle emocional por conta disso, por conta daquilo. Ah, eu tenho tido mais dificuldade por causa de gestão de banco, por conta disso, porque eu faço isso. Porque dependendo da, da, do seu comentário aqui, né? eu consigo interagir com você e às vezes te dar uma dica, te dá um insight, te dar um conselho também baseado nisso, beleza? Então deixa aqui nos comentários aqui do vídeo. Bom, vamos lá. Controle emocional. Esse pra mim, tá? Esse pra mim é o um dos pontos mais importantes pra quem quer ganhar dinheiro com esse negócio. É um dos pontos que você precisa mais levar a sério, tá? Então vamos lá. Afinal, o que, que é controle emocional? Vamos destrinchar um pouquinho o que, que é controle emocional só pra você entender. Ponto 1 um aqui. Definição do controle emocional, de acordo com o consenso dos psicólogos e outros especialistas do assunto, é a habilidade de entendimento e compreensão de suas emoções, de modo que possibilite a ação pausada em decisões bem estudadas e coerentes. O que quer dizer ali? Controle emocional é quando você consegue entender as suas emoções, ok? E com isso consiga tomar uma decisão pautada. De forma estudada e coerente. Ou seja, você tem um controle das suas emoções. Quando você não tem o um controle das suas emoções, neste mercado em si é o momento que faz a gente se ferrar. Porque, por dar um exemplo, você sem controle emocional, você às vezes pegou uma sequência lá de 3, 4 greens seguidos. Vou dar um exemplo. Na tropa milionária ontem nós pegamos um resultado total de 82 greens e apenas dois heads no dia. 82 greens e dois heads no dia. Então, olha o resultado do nosso grupo. Realmente é um resultado fenomenal. É quase que 100% de assertividade. 82 a 2. Só que aí algumas pessoas, por conta disso, acabam não tendo controle emocional. Batem a meta, mas continuam porque a assertividade é muito acima da meta. Acima da média. Entende? Então tem um lado bom. A assertividade do nosso grupo é absurda, né? Fora do normal, realmente. Eu acho que não tem grupo que faça algo igual. Só que falando de controle emocional, aí vem um ponto ruim. A pessoa não consegue ter controle. Mas aí o problema é que às vezes interfere a pessoa no controle emocional não saber a hora de parar quando tá ganhando, não saber a hora de parar quando tá perdendo, não saber a hora de parar quando já bateu a meta, é, não saber a hora de parar é, ou de fazer gestão, né, porque a pessoa que não tem o controle emocional ela, não, ela pode seguir a gestão por uma, duas, três entradas e na quarta entrada não seguir uma gestão. Então tudo está envolvido dentro do controle emocional. O controle emocional é você ter ciência das suas emoções para tomar decisões pautadas e coerentes. Então você ter controle e falar, caramba, eu não vou pegar uma entrada agora porque o mercado não está bom. Caramba, eu não vou pegar uma entrada agora porque eu já bati minha meta do dia. E por aí vai. Então enfrentar situações difíceis. E colocam muito estresse sobre o indivíduo ou ansiedade em altos níveis pode desencadear um desequilíbrio de sentimentos que não é proveitoso para ninguém. Então é o que acontece muitas vezes. Muitas vezes a pessoa pega um head, fica estressada, fica puta da vida e aí ela já desencadeia várias emoções ali que ela não consegue ter controle e ela quer recuperar aquele head, vamos dizer assim, recuperar de certa forma a qualquer custo e ela acaba fazendo loucuras e acaba perdendo dinheiro. Então, o controle emocional pra mim é o grande ponto que tem que ser a chave mestra pra você ser lucrativo dentro desse negócio. É o ponto que você precisa mais estudar. Não é... A melhor estratégia não é o melhor padrão, nada disso. É o controle emocional. Quando se fala em palpites, por exemplo, quando se fala em apostas, ter a capacidade e o conhecimento suficiente para não entrar em desespero em momentos que você está no red por exemplo, é um grande divisor de águas. Foi o que eu falei de falar. Então, quando você às vezes pega um resultado negativo, é neste principal, neste momento, eu acho, que você precisa ter um controle emocional legal para você não ferrar com tudo, tá? Sabendo disso, o que, que você deve fazer, ok? Saber apostar em contato com as emoções e saber administrá-las de forma saudável gera muitos impactos positivos alcançar esse ponto pode ser uma tarefa difícil é aí que tá a questão porém aqueles que buscam se envolver de maneira incisiva no mercado não pode se acovardar frente a esse desafio então você precisa sempre procurar se entender mentalmente se entender emocionalmente então vou falar mais ou menos o que eu Júnior Moreira Geralmente faço. Quando eu pego um red, por exemplo, no meu grupo, porque eu só pego as entradas da Tropa Milionária, tá? Eu até postei lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, me segue lá. Postei uh, ontem pegando mais de 300 reais de lucros através das nossas entradas do Tropa Milionária. Então sempre eu pego lá e sempre eu tô postando os alunos. Mas acontece também de pegar red, tá? Eu não sou perfeito, então eu também pego red. Então no dia que eu pego um red, por exemplo, eu geralmente eu nem sequer pego mais uma entrada naquele dia porque eu sou um cara que acredito muito no, no quesito energia lei da atração então você atrai aquilo que você tá transmitindo geralmente quando eu pego um red é, eu não gosto de pegar uma entrada principalmente logo em seguida porque a gente ainda tá meio mordido com aquela entrada que a gente pegou ali né que deu negativo então eu não gosto de pegar uma entrada em seguida geralmente eu vou fazer outras coisas vou tomar um café vou, vou fazer uma reunião vou fazer outras coisas de trabalho para mais tarde eu ver como tá o resultado e talvez mais tarde é, continuar fazendo uma entrada ou não, e dependendo, não pego uma entrada no dia, não tem problema, eu pego no dia seguinte e pronto, vida que segue. É, acho que é esse é o ponto principal. Antigamente eu pegava um red, eu queria todo o curso na entrada seguinte, continuar pegando, pegando, pegando, pegando até parar muitas vezes me ferrar. Acho que esse é o ponto principal de tudo. Então, este passo aqui é de extrema importância. Saber a hora de parar, ok? Saber a hora de parar quando você está ganhando e saber a hora de parar quando você está perdendo. Na tropa milionária, por exemplo, só para você entender, nós sempre pegamos grandes sequências de greens, tá? Por exemplo, ontem nós pegamos 44 greens consecutivos. Um atrás do outro assim, ó. Pá. Então sempre, basicamente todos os dias nós pegamos grandes sequências de greens ali. 20, 30, 40 greens seguidos todos os dias. Só que isso aí acaba gerando um lado negativo. Faz muitas pessoas deixarem as emoções é, e a ganância falarem mais altos, ok? Ou seja, não, acabam não conseguindo saber a hora de parar, né? Pelo fato do grupo ter uma assertividade muito fora da curva, não conseguem... Parar mesmo quando bater a meta, tá? E aí eu coloco uma regra que sempre é bater sua meta do dia, independentemente se falando de tropa milionária ou não, se você faz suas próprias análises, etc. Tá, a regra tem que ser bateu sua meta, saca, solicita o saque da sua meta. Outro ponto que eu acho extremamente importante para o mental. Se você nunca fez um saque, você precisa bater a sua meta no dia, digamos que você bate a sua meta hoje, solicita o saque da sua meta. Por que, que eu tô falando isso? E na hora que você saca esse dinheiro e esse dinheiro cai na sua conta bancária, e você usa esse dinheiro, seja para pagar um boleto, seja para ir no restaurante comer alguma coisa, seja para fazer uma compra para dentro da sua casa, não interessa. Você sente de fato quanto aquele negócio é real. E aí você começa, inclusive, a dar mais valor para esse negócio. Digo isso porque tem muitas pessoas que falam, ah, não, vou começar com uma banca de 50 reais, eu vou crescendo ela aos poucos e quando ela chegar nos 500 reais eu começo a sacar. A maioria das pessoas não conseguem chegar lá, quebram antes. Coloca uma meta nem que seja pequena, porra, vou fazer 15 reais por dia aqui e na hora que tiver liberado lá 50 reais eu vou sacar. Saca! Se você colocou uma meta de 50 reais no dia, já saca no dia esse dinheiro, entende? Na hora que você vê esse dinheiro que é na sua conta, você passa a levar esse negócio mais a sério, ok? Saber também parar quando você está perdendo. Isso também é de extrema importância, Tá? Com isso, às vezes a gente acaba pegando o um momento ruim do dia, ou simplesmente pegando o um resultado negativo, quando menos esperamos. E aí desencadeia alguns sentimentos, por exemplo, de raiva e de estresse. E aí você precisa ser inteligente. Poxa, eu tô puto, eu tô chateado com esse head que eu peguei. Eu vou continuar pegando uma entrada agora que eu tô bolado? Eu vou continuar pegando uma entrada agora sentindo que eu tô com uma energia ruim? Não, espera, mano. Você, você não lembra que eu falei lá atrás sobre o senso de urgência que nós queremos? Você não precisa desse desespero todo. Calma, pegou um resultado negativo agora, espera um pouco. Daqui a pouco a gente vai lá com calma, com a cabeça mais fria, busca esse resultado. Então acho que o principal pilar tá aqui, ó: mental. Tá? Então é sua mente. Acho que é isso que vai fazer a diferença para você. Beleza? Bom, vamos lá. E para a gente finalizar, eu quero fazer um convite para você, tá? Que ainda não faz parte fazer parte da troca milionária Na Tropa você pode dividir em até 12 vezes no cartão você recebe cinco grupos inclusos grupo de futebol virtual grupo de futebol real grupo de roleta que agora tá bombando aí tem um grupo de filtradas onde nós fazemos lives com os alunos operando também é acesso ao treinamento completo com todas as aulas tudo incluso para você e parcelado em 12 vezes no cartão soldado mas é isso Se você gostou do vídeo vou deixar para você, aqui. quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não perder os próximos conteúdos e deixar um comentário aqui abaixo do vídeo também, ok? Então um grande abraço para você, seu lado, tamo junto, beijo no coração, até mais e valeu!